Fala pessoal, mais um Diotte no Canadá começando pra vocês E hoje a gente vai voltar com a série de vídeo aqui pro Canadá Falando sobre Canadá, a vida aqui, a clima, escolas, estudos, colleges, moradia Vamos falar sobre muita coisa bacana ao longo dos próximos dias E hoje a gente vai começar já falando sobre os 5 motivos pra você vir fazer college aqui no Canadá Você sabe por quê? Você sabe por que os colleges são bons? O que, que eles trazem de bom pra você? Se você não sabe, você vai ficar sabendo nesse vídeo Continua comigo então e check it out <música> Vamos lá! Para eu começar esse vídeo, é interessante eu primeiro começar explicando para vocês qual a diferença de um college público e de um college privado, né? A grande diferença entre um college privado e um college público é o college público, ele é um college público, ou seja, ele é do governo, né? E ele traz muito mais vantagens para vocês do que um college privado, tá? Então, não quer dizer que um seja melhor do que o outro, é mais uma coisa que vai depender do perfil de cada estudante para poder a, alinhar se o college privado é melhor para você do que o college público e vice-versa, né? Eu vou falar mais nesse vídeo sobre os colleges públicos, tá? Mas para vocês entenderem, os colleges privados são instituições não governamentais, né? Que oferecem programas aí de seis meses, de três meses, um ano, dois anos, com co-op, né? Que seria o trabalho remunerado ou não remunerado para poder concluir o teu curso. Você deve trabalhar dentro da área do seu estudo, por exemplo, se você fez business ou marketing, você trabalhar dentro da área de business ou marketing para poder receber o seu certificado de término do curso. É basicamente como se quando você está na faculdade você faz um estágio e aquilo conta horas para você, né, e tudo mais. Hoje eu vou falar sobre os colleges públicos e os cinco motivos para você vir a fazer college aqui no Canadá. Então o primeiro deles, isso funciona tanto para o college público quanto para o college privado, é possível estudar e trabalhar, tá? A grande diferença entre um e outro é que no college privado você não tem o direito de trazer um acompanhante, você não pode trazer sua mulher ou seu marido, né, e seus filhos. Então seria o visto só para você, um visto de estudos com permissão de trabalho durante o período inteiro do college privado, Privado, mas sem permissão de trazer aí a, a sua família junto com você. O que não acontece no colégio público, então, por exemplo, falando aqui da província de British Columbia, onde a gente mora, os colégios públicos, eles dão direito a trabalho, tanto para você estudante, quanto para sua esposa ou seu marido full time, então enquanto você tem 20 horas de trabalho por semana, o teu cônjuge aí tem 40 horas de trabalho por semana durante o período do college e também durante o seu período de visto de trabalho depois dos estudos, que é o PGWP. Sempre vale muito mais a pena para quem está vindo de casal ou com família, com filhos, etc. Escolher um college público por você poder ter a possibilidade de trabalhar e o teu cônjuge poder trabalhar também, tá? Isso já me leva ao, ao segundo tópico, na verdade, que é... Uh, eles realmente terem direito a trabalhar, e aqui na província de British Columbia, os seus filhos poderem estudar na escola pública gratuitamente também. Eu já falei em alguns vídeos no passado sobre a Austrália, onde os filhos têm que ser, uh, têm que ser matriculados na escola, é obrigatório, mas é pago na faixa de 10 a 15 mil dólares australianos por ano, uh, o que já não acontece aqui na província de British Columbia, e várias outras províncias aqui do Canadá também oferecem esse tipo de programa. Então, para estudantes internacionais matriculados em escolas públicas, em, em, em colleges públicos, os filhos têm direito a estudar gratuitamente nas escolas ah, fundamentais e médias do governo também, né? Então isso, isso é uma coisa que ajuda bastante no planejamento tanto financeiro quanto de vida de vocês, né? Então basicamente você fala, pô, um college vai custar aí de 17 a 20 mil dólares o ano. Sim, mas seu, você não vai gastar nada para o teu filho estudar, né? Então, no final das contas, acaba não sendo um valor tão alto assim quanto parece se você colocar aí na ponta do lápis quanto você gasta no Brasil de universidade, quanto você gasta de escola para os seus filhos, é, enfim, no final das contas acaba ficando muito mais barato uh, fazer um college aqui no Canadá, né, e mesmo que seja em dólar, Uh, pra ter essas permissões do que fazer no Brasil, às vezes, né? Um ponto importante sobre essa regra que eu comentei também de trazer o marido e trazer a mulher ou os filhos no colégio privado, eu sei que vai ter gente que vai comentar aqui embaixo, ah, mas eu tô aqui no Canadá e eu trouxe meu marido, eu trouxe minha mulher, blá, blá. Uh, a grande questão é o seguinte, galera, no site do governo canadense, é, no site da imigração, diz expressamente que colégios privados não dão direito a acompanhante, tá? O que acontece nesses casos é... É uma falha no sistema da imigração então você pode tentar você pode pegar um colégio privado e tentar aplicar com seu marido ou sua mulher pode ser que dê certo Pode ser que não dê certo. No site do governo, diz que não pode. Se você for aprovado, beleza, parabéns pra você. Se não for aprovado, não chore, porque tá escrito no site do governo que não pode. Então, aplicar um college privado com marido e mulher é, é, é, um, é, um, é um risco. É um risco pra quem tá aplicando, é um risco pra nós como agência, é um risco pra, pra todo mundo. Então, se você tem intenção de vir com a tua família, vai num college público, que é a melhor opção, é uma coisa muito mais certeira, muito mais bem vista pela imigração também. O tópico número 3 é, uh, os cursos de College Público, eles são excelentes para quem quer entrar no mercado de trabalho canadense ou para quem quer mudar de área também, né? Então, uh, não só isso, mas você poder se qualificar dentro de uma área de interesse tua e que esteja precisando no Canadá. Então, você vai ter aí um, um, é, um estudo muito melhor e muito mais aprofundado para entrar no mercado de trabalho daqui. Então, se você... Tá realmente pensando em entrar no mercado de trabalho canadense e ganhar a pontuação com o Expedia Entry? Com certeza o College Público vai ser a melhor opção para você também. Isso leva a gente a falar do tópico número 4, uh, e esse é para vocês que querem vir aqui para o Canadá, fazer um estudo e não migrar para cá, o que é bastante raro de encontrar, mas para você que quer vir para cá estudar e voltar para o Brasil, com certeza isso vai ser uma coisa que vai ajudar e muito no seu currículo, né? Então, hoje em dia, uh, as empresas brasileiras, as grandes marcas, as grandes empresas, os grandes contratantes brasileiros hoje, eles não buscam mais só as pessoas que falam inglês, né? Você falar inglês hoje ele não é mais um diferencial. Falar inglês hoje é o básico necessário que você precisa para poder arrumar um emprego com um nível maior no Brasil. Se você vem para o Canadá ou se você vai para qualquer outro país fazer um curso de línguas e depois entrar num college, o seu currículo ele vai com certeza sair lá de baixo da pilha dos contratantes e vai subir lá para cima. Então a gente tem muitas histórias de sucesso de clientes da Twizy que voltaram pro Brasil, que fizeram isso e hoje estão trabalhando em grandes empresas, ganhando grandes salários. E é possível galera, é possível fazer isso no Brasil, mesmo com essa crise toda que a gente tá vivendo, ainda é possível... Melhorar o teu currículo, turbinar o teu currículo, voltar para o Brasil e conseguir aí uma posição muito melhor, ou também não, ou também conseguir fazer isso aqui no Canadá também, porque muitos canadenses não fazem os colleges, né? Fazer uma educação superior aqui no, no Canadá com um curso de inglês vai te ajudar tanto na sua estadia aqui no país quanto na sua volta para o Brasil. E o último tópico, o tópico número 5, eu queria me aprofundar um pouquinho mais com vocês que é que os colleges abrem muito mais oportunidades para você poder migrar aqui no Canadá. E como que eles abrem essas oportunidades para você ter a sua tão sonhada residência permanente, né? Uh, os colleges no Canadá, além deles contarem pontuação para você no seu perfil da Express Entry ou por qualquer outro, outro, outro meio que você for emigrar, ele vai contar pontuação pelo estudo no país, tá? E além disso, como você vai ter um tempo longo aqui no Canadá, ele também vai contar pontuação para você de tempo de estadia no país e tempo de trabalho no país também, né? Então, falando um pouco até desse negócio do trabalho, para quem vai fazer um ano de college público, você pode pedir um ano extra de PGWP, que é, o que é o visto chamado Postgraduate Work Permit, que é um visto basicamente de trabalho, onde você pode trabalhar full time durante o seu segundo ano aqui no Canadá. Para quem tá fazendo dois anos de college público, você pode pedir de dois a três anos extras aí de PGWP. Então... Para quem está fazendo esses, esses college de dois anos, você vai ficar basicamente 5 anos no Canadá. São 5 anos de experiência canadense, 5 anos de trabalho canadense, 2 anos de estudo aqui no Canadá. Para terminar esse vídeo, college público é uma ótima opção para você que quer turbinar o teu currículo, voltar para o Brasil com um currículo fantástico ou imigrar para o Canadá e ficar por aqui e conseguir a tão sonhada residência canadense, né? Para todas essas informações, todos esses college, hoje eu queria anunciar para vocês... Que a Twizy agora tem acesso a mais de mil colleges diferentes nos Estados Unidos e no Canadá. Então a gente está preparado já para poder oferecer para vocês as melhores opções de college aqui. Então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber sobre college, mandem e-mail para a gente aqui no info. A gente vai estar tá mais que feliz em poder ajudar vocês a fazer esse planejamento de vinda aqui para o Canadá. E também ajudar vocês com as nossas parcerias de visto também. Então, a gente está em parceria com algumas uh, agências e empresas que fazem visto de residência. Então a gente tem como indicar vocês também para poder fazer esse perfil da Express Entry ou ver se vocês são elegíveis a fazer isso também. Então entre em contato com a gente. Hoje mesmo, manda e-mail pra gente pra gente poder marcar um atendimento e falar um pouco mais sobre esse seu planejamento de vida aqui no Canadá, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de seguir o canal, já clica aqui no joinha, ajuda bastante a gente. Compartilha esse vídeo, deixe seu comentário. Quais são as suas dúvidas? Comenta aqui pra gente poder continuar conversando, beleza? Então, ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!